Meu nome é Rosane Helena Schering, sou de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Uh, sou empresária, tenho 53 anos e desenvolvo Junesse Global, junto, paralelo. E o que eu tenho para dizer sobre o marketing digital é que é uma outra ferramenta onde... A gente se encanta com o que, que acontece quando o teu celular começa a vir convite, pessoas querendo, querendo saber mais da empresa onde tu representa, onde tu trabalha, querendo informações, querendo vender, que isso no, no convencional, quando a gente está prospectando, às vezes a gente tem que se desgastar, tem que ir, tem que marcar café e muitas vezes isso não acontece. E com essa mágica dessa ferramenta que a gente se surpreende com o que, que, o que acontece, a gente fica nossa, fica empolgada, fica feliz e torcendo que todo mundo entenda o quanto isso é, é fascinante. Para mim, é, tá sendo mais ainda porque eu, não, eu era um zero esquerda em rede social e agora tô me desenvolvendo e tô aprendendo e com isso eu tenho muita muita gratidão pelo Leandro Fonseca, professor Robson e para nossa queridona Luísa Câmara. Obrigada. Beijo.